Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Em tempos de disparada do preço do petróleo no mercado internacional, fica uma dúvida. Mas, afinal, quais são os efeitos econômicos do aumento do preço do petróleo? Acompanhe com a gente. Desde abril de 2020, os preços do petróleo no mercado internacional têm seguido uma trajetória crescente. Especificamente em 2021, nós atingimos os maiores níveis de preço desde 2014. Muitas pessoas já começam a se perguntar, mas afinal, quais são os efeitos econômicos deste aumento do preço do petróleo no mercado internacional? E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos discutir quatro grandes impactos do preço do petróleo, especificamente do aumento do preço do petróleo, sobre as questões econômicas. Acompanhe com a gente, vamos lá. Primeiro grande efeito. Sempre que você tem aumento de preço para uma commodity, para um produto ou serviço, nós temos aumento de receita para alguém. Portanto, o primeiro impacto, aumento da receita, para os países produtores de commodities. Porém, você deve estar se perguntando, Haroldo, como o aumento da receita se as pessoas podem diminuir o consumo? Isso é, em parte, verdade. Por quê? A demanda por petróleo, ela é relativamente inelástica no curto prazo. O que significa inelástico no curto prazo? Que nós temos uma variação menor na quantidade demandada do que em relação à variação de preços. Portanto, as pessoas não conseguem fugir muito do consumo do petróleo no curto prazo em função do aumento de preços. Se de um lado nós temos aumento da receita para os exportadores e produtores de petróleo, nós teremos uma deterioração, uma redução do poder de compra, especificamente dos países que são importadores. Segundo item. Impacto na conta corrente. No primeiro impacto, nós comentamos que os exportadores, que os produtores, verão um aumento da sua receita. Ora, se eles terão um aumento da receita, nós teremos uma melhoria da posição de conta corrente dos países que são exportadores de petróleo. Por exemplo, os países membros da OPEP, que são exportadores de petróleo, observarão uma melhoria uma melhora da sua posição de conta corrente. Do outro lado, os países que são importadores observarão uma deterioração da sua conta corrente. Por exemplo, China e Alemanha. Terceiro e mais importante, inflação. Por ser utilizado em setores chaves da economia, por exemplo, na área de transporte, aviação, enfim, o petróleo, tem um impacto gigantesco sobre a inflação em momentos em que temos aumento no seu preço. Para tentar explicar este efeito da inflação, vamos olhar para a nossa velha tesoura marchaliana, a vulga interação de oferta e demanda. Vamos imaginar que eu tenho um ponto de equilíbrio inicial entre a minha oferta agregada e a minha demanda agregada. Esse ponto de equilíbrio nós vamos chamar aqui de Y estrela, que é o que está sendo produzido, e Y estrela, que é o nível de preço da economia sob equilíbrio. Por outro lado, quando eu tenho um aumento nos preços do petróleo, o que acontece? Eu tenho um deslocamento para a esquerda, uma retração da oferta agregada. Quando eu tenho esse deslocamento para a esquerda da oferta agregada, por que eu tive esse deslocamento? Porque eu estou enfrentando custos mais altos. Ou seja, eu estou enfrentando agora uma inflação de custos. Veja que eu tenho um novo ponto de equilíbrio, Y1 e P1 uma menor quantidade de produto e com um nível de preços mais alto. Ou seja, estou evidenciando aqui, através da nossa tesoura marchaliana, um aumento do nível de preços, consequentemente, da inflação. Em outras palavras, e para ficar bem claro, pessoal, um aumento do nível de preços tende a levar e a fortalecer o nível de inflação no mercado doméstico. Vídeo que está acontecendo no Brasil, especificamente em 2021. Preço do petróleo aumenta no mercado internacional. Petrobras repassa para o preço da gasolina no mercado doméstico. Com o preço da gasolina e do diesel mais caro, isso implica num custo de transporte mais caro. Consequentemente, esse custo de transporte das mercadorias mais caras pelo transporte será repassado para essas mercadorias, gerando produtos lá na ponta, na gôndola do supermercado, mais caro. Consequentemente, tem um efeito inflacionário, levando, por outro lado, a uma queda, a uma deterioração da renda, discricionária da população. Quarto impacto, política monetária. A inflação mais alta, que é justamente o que nós comentamos no terceiro impacto, requer que os formuladores de política monetária, especificamente o Banco Central, faça o que? Eleve as taxas de juros como uma forma de conter essa pressão inflacionária. Quando nós olhamos especificamente para esses dois últimos impactos do preço do petróleo sobre a economia, é algo que nós estamos sentindo em 2021 na pele. Inflação mais alta e neste momento enfrentando uma política monetária, aumentando a taxa de juros, justamente para arrefecer esse fenômeno da inflação. Que nem toda ela é causada, pelo aumento do preço de petróleo. Nós temos diversos outros fatores, mas aqui hoje nós exploramos especificamente o caso do petróleo. Antes da gente fechar, eu quero simplesmente dizer o seguinte. Quando nós olhamos, no curto prazo, a demanda por petróleo é inelástica. Porém, no longo prazo, o que nós fazemos? Buscamos alternativas. Com preço de petróleo elevado, nós passamos a investir em biocombustíveis, em energias renováveis e mais do que isso, buscamos outras soluções, seja carro elétrico ou outras formas de mobilidade. De modo que, no curto prazo, eu tenho uma demanda relativamente inelástica, mas no longo prazo ela é mais elástica. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Espero que tenham gostado. Hoje nós comentamos sobre os quatro efeitos, especificamente sobre a economia, quando temos aumento no preço do petróleo. Valeu!